Surpreendente, só uma colher de canela Sejam todos, todos bem-vindos ao sítio Sonazo Quem não me conhece, sou o Rogério E no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a canela Que é um inseticida natural E o mais importante, muito barato Você vai economizar uma grana aí E claro, manter sua saúde em dias Beleza? Fique comigo aí, gente Se vocês estão gostando do vídeo Fique até o final do vídeo, que tem bastante coisa Sobre a canela, vou passar para vocês e sempre eu estou trazendo para vocês conteúdo nesse nicho aí, beleza? A canela é uma especiaria mundialmente conhecida em seu sabor delicioso, ajuda a melhorar os alimentos e o sabor. A canela é amplamente utilizada em quase todas as cozinhas do mundo, seja ela uma cozinha profissional ou uma cozinha caseira. No entanto, seus benefícios são muito mais do que este, e alguns são conhecidos, outros são absolutamente desconhecidos. Uma das magias da canela é que ela está disponível em quase todas as lojas, geralmente é muito econômica. Portanto, você pode obter grandes benefícios por muito pouco dinheiro. É muito barata, gente. Sabemos que uma das coisas mais populares na família são as plantas, mas às vezes os insetos ou bactérias as matam e não sabemos como lidar com isso. Bem, a canela é a solução mais barata. Benefício de uso da canela em plantas. O primeiro benefício de cuidar das plantas com canela é que ela vai tratar. É um remédio totalmente ecológico, o que significa que você não causará nenhum dano ao seu ao meio ambiente, ao menos a danos a você. O pó de canela que você usa é muito importante, porque suas propriedades são mais concentradas e tem um melhor efeito na raiz e nas folhas das plantas. Gente, fiz uma lista de todos os benefícios que você obterá se adicionar apenas uma colher de sopa de canela em pó ao vaso onde estão as suas plantas. Preste muita atenção, é fácil de fazer, não tem problema nenhum. Elimine completamente insetos como formigas. Esses pequenos insetos não gostam de canela. Em seguida você deve polvilhar um pouco de canela no solo da cultura para protegê-las das formigas Quando as pessoas têm dó de matar os insetos a canela não os matará apenas os manterá afastado das suas plantas da mesma forma você poderá colocar a canela na porta para que as formigas não entrem em sua casa o poder das plantas que ele dá a canela é muito mais barato do que os produtos químicos vendidos em lojas de jardinagem e o mais importante a canela é igualmente e eficaz o procedimento é muito simples, você deverá polvilhar os pó de canela na haste no momento do plantio ou que vai dar mais força às suas mudas. E diga adeus aos cogumelos selvagens. O processo é igual aos da segunda etapa. Ao plantar mudas, mistura a canela no solo. Isso vai fazer você prevenir os fungos. O fungo cobre uma variedade de doenças que ataca sementes e mudas antes ou depois da germinação. Isso levando as suas plantas, as suas mudas, à morte. Essas doenças podem ser causadas por diferentes tipos de fungos ou por condições específicas ao, ao solo. Gente, chegando ao final do vídeo, é isso que eu tinha que passar para vocês. É, se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário aí que eu vou responder para vocês na hora certa. Que eu estou trabalhando, então fica difícil, mas deixe nos comentário aí. Se você gostou do conteúdo, gente, e é novo no canal, se inscreva no canal para me dar uma força também aí e chegar aos mil inscritos, beleza? Obrigado a todos e até outro dia.